E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro E hoje voltamos aqui nas nossas aventuras nas três ilhas, né? Conseguimos capturar o nosso Moltres. Deixa eu ver, eu não consigo usar o Voar Vamos ver se eu consigo usar o Cavar Aí, o Cavar eu consigo usar, agora eu acho que eu consigo usar o Voar Deixa eu ver Como é que eu uso Voar mesmo? Agora acabei de esquecer Aí, agora eu consigo voar lá pro centro Pokémon Depois vamos para as outras ilhas Vamos recuperar nossos bonecos. Aí, show de bola. Próxima parte: antes de explorar as outras ilhas, vamos fazer uma exploração aqui embaixo. Acho que aqui nesse aqui não tem nada, né? Deixa eu, deixa eu só ver. Essa ilha não tem nada para baixo. Eu acho que é por aqui. Aí, aqui eu consigo dar uma, dar uma lutadinha. Eu vou dar uma exploradinha, só pra garantir A ó eu não lembro se eu cheguei a capturar a Sil A Diogong eu achei que ia ser maiorzinha ia Ser uma mais adultinha, mas tá valendo, ficou bacana também Aqui, eu acho que é só, só enfrentar lutadores, né? Não tem nada, nada de massa pra fazer ainda A Tangela, rapaz Eu ia ter que achar uma ilhazinha pra capturar a Tangela Mas já que eu já achei... Beleza. Eita, me poupei trabalho. Vai que ele fica, né? Quantas... 10 Ultra Balls fica, fica aí, bonequinho. Aí, Tangela. Então, o Tangela capturado. Ela, ela tem um arzinho meio misterioso, né? Pra cá não tem nada. Eu, eu sempre achei que tivesse mais alguma coisa pra cá. Ou é depois, de repente, depois é nas vira Seven Island. Mas não faz mal. Já que conseguimos capturar um Pokémon novo. Pra para o nosso arsenal, então já está valendo, porque Pokédex já foi um pouquinho mais atualizado, vamos recuperar nossos bichos Estou de bola. Essas casinhas aqui, eu não lembro se tem alguma coisa para fazer nelas aqui, eu acho que não Esse é uns um veinha, aposentado Ó, eu vou na ilha 3 primeiro. Eu não tenho certeza se essa é a ordem certa, né? Primeiro enfrentar os bikers e tudo mais. Ó, aqui, quando virar sete ilhas, essa, ele vai ter terminado de cavar essa, essa caverna aqui. Nós vamos, vamos localizar nossas missões por aqui, porque não tem nada ainda. Eu acho que aqui. Tá, eu acho que aqui eu tenho que ir na ilha 2 então primeiro, não vou escapar, beleza. Eu não tinha certeza se era na ordem, agora vamos lá, o cara joga isso aqui tantas vezes o cara fica meio noiado. Aqui é a ilha onde o Charizard aprende um ataque supremo, Blast Burn, eu não sei como é que é o nome traduzido, né, que aqui eu tô jogando versão... Traduzida, o Blast Burn que ele é o ataque máximo do Pokémon inicial. Aqui na verdade tem o Venossauro, o Blastoise, o Charizard nível 50. Essa tia ó, ensina o último ataque que ele nunca irá aprender. Não, não, não, não, aprendi, não aprendi. Tem que botar o Charizard pra frente. Vamos botar o Charizard nível 50 para frente. Aí. Esse Charizard, ele é o Pokémon. Digno do último ataque. Vento de fogo. O que, que ele vai... Ele pode esquecer. Bom, tela de fumaça. Não tem porque eu manter o tela de fumaça. Beleza. Já temos agora aqui o nosso Blast Burn. Ó, viu? Ele é um ataque... Ele é muito forte. Só que assim, numa luta longa ele não adianta. Por quê? Porque ele ataca com tudo e no segundo turno ele tem que descansar. Então ele é bom como recurso, assim, ó, pra acabar com a luta. Se não for pra acabar com a luta, ou se ele tiver desvantagem, é complicado. Esse cara aqui, ele gosta de cogumelos. Então se a gente achar os cogumelos, a gente pega. Como ali tem uma pokebolinha esperando a gente. Serétil! Serétil! Aí vai o Plume, usando seu cut. Ai, meu Deus, sai sua especialidade, que é cortar, que é pra isso que eu trouxe ele. Vamos enfrentar os bikers. Agora, ah, agora sim eu posso lá enfrentar os bikers. Ó. veio aqui tretar na ilha 2. Daí eu vou lá na ilha 2. Quer dizer, ele é errado. Ilha 3. Destruo esses caras. Ganhar deles tudo. Faço transmissão, volto lá na ilha 2. Daí sim Daí eu tô habilitado a pegar as pedrinhas e ajudar. Enquanto isso, vamos, vamos meter o Charizard Já que tá na frente aqui Faz tempo que o char Charizard já tem um certo destaque Ele que é o nosso 01 né Esses Bikers aqui, sempre um Pokémon tipo venenoso O Dragoneiro já tá nível 42, já está buscando os outros No XP Share, bem quietinha dele Ele já tá funcionando a Mucky é uma das, das Pokémon vamos dizer, das mais sensuais Que ficou na versão... Não, o Mucky ficou com um risco de vida, rapaz, sacanagem Ainda bem que ele não me atacou, só usou defesa. Charizard nível 51, muito bem Ele já tá com algum item? Ah, o amuleto que tá tinhelinho, muito bem Repara tudo, tá Tá... Aqui, deixa eu ver o pessoal para pras casinhas tem um carinha que tá aqui que me dá um HM se não me. Não, HM não, TM. Agora qual eu não lembro. <risos> Vamos lá. Vamos lá que a gente tem que ajudar. Tem uma criança perdida num bosque, parece. Aqui estão falando da líder Sabrina, Pokémons Psíquicos. Na parte das casinhas a gente pode passar retinho. Vamos lá, mais um zinco. Eu, vou, eu tô chegando na época de começar a vender esses itens. Porque o meu, meus Pokémon já estão tudo meio forte demais. Ali, rapaz, achei um itemzinho escondido, viu? Outro item desses cantinhos que não leva a lugar nenhum. O último cantinho ele deve ser um item escondido. Sai daqui já se foi. Lutinho dupla, bora! Clefairy! Primeape e Charizard já levaram eles, aí beleza, sem muito mistério. Bom, vou tentar enfrentar todo mundo que puder. Bulbasauro, a Bulbasauro eu nem lembrava como é que era. A Evisauro, ela tá mais adolescente. A outra Evisauro, eu queria ver a Venossauro, não lembro se eu já tromei com uma Venossauro um miauzinho ali ó, tem escondido na preda rapaz, é isso que eu digo tem que, tem que pesquisar é que nem trabalho de escola rapaz, tem que pesquisar, não vou fazer no achômetro <risos> ó, já tem PID nível 29, então se eu conseguir achar algum PID outro no nível bom dá pra capturar e fazer ele evoluir para um Pidiot e Crab rapaz, essa Crab ficou Ficou estranha, mas ficou legal. Eu não lembro de ter trambado com uma crab no meio do caminho ainda. A Kingler agora eu fiquei curioso. A Kingler ela tem uma pinça gigante, né? Bora! A Whippenbell, haha, Whippenbell ficou, ficou... Inocentezinha, ficou bem criancinha. Poliwag, eu quero ver a, a, a forma final. É difícil enfrentar as formas finais do já já ficou lutadorinha, ficou bem legal. Não, mais um Poliwag, ela começa de nadador depois fica de mini Boxer Pra ver se vai ficar Boxer total agora Ó, aqui a gente tem que passar aqui porque a gente tem que salvar uma criança que traz tá as garras de um hip no malvado Rapaz, esse aqui é um Pokémon malvado dentro do, do jogo, é tenso né? Mas é que Sister. Ó, pedi outro nível 37, é isso que eu tava falando Se eu conseguir Ficar com ele ah, maldito! eu ia capturar ele, daí eu era só pegar um nivelzinho, usar uma Haricange, e deu. Opa, tem um pokebolinha, um hipno. Que daí a Harry e eu ia automa ah, droga, eu automaticamente ele evolui. evoluir. Era mais um para Pokédex. Então, vamos lá, o Charizard mim, é que tá ficando muito roubado para o uso do mato. <risos> Ó, aqui o que será que a gente tem pra cá? A ah, vara boa, super vara. Oh, Drowsy, Drows eu já tenho. Aqui, eu, mas eu tenho a chance ainda de pegar um hipno. A chance do hipno eu ainda consigo. Eu tenho que virar pra água. Né? Aí, vamos ver o que tem nessa aguinha. Ah, se é King? Se King não me adianta nada. fazer a voltinha aqui ó, outra vez o pedioto. esse Pidgeotto, ah, você você não fica vamos de novo, ó. esse Pedioto se ele parar de, ah, mas ele só fica me jogando pra longe Maridioto, não quer, não quer treta comigo, rapaz, não quer me ajudar ah, Venonete, eu já tinha Venonete, nem lembrava, não tinha Venonete, bora vamos atravessar aqui, e aqui a gente acha o Whip, que tá aloprando a criancinha Aqui, agora temos que tentar não matar, né? Tá. Vamos lá, vai Raichu Vamos meter um, um onda choque nele Ai não, era um onda-trovão, que burro, dá zero pra ele Tá bom <risos> Perdi o hip no padrão, mas Ali ainda dá pra achar, Ó, agora tem que conversar com esses que aqui Eles me dão meteorito Show, achei o tal do meteorito que eles estavam querendo Vamos recuperar, vamos voltar lá para a ilha 1 agora. Quando as sete ilhas estiverem liberadas, a gente consegue explorar mais, né? Fazer mais algumas missões secundárias, enfrentar uma... Opa, já até me esperando, enfrentar uma galerinha e tudo mais. Aí conseguimos finalizar nosso nosso... Nossa missão na ilha 1. Eu já cheguei a pegar o cabuto, agora, agora fiquei na dúvida, acho que eu peguei, né? Ah, ali o cabuta. <risos> o cabuta, é estranho né, vamos lá agora, vamos fazer uma parte importante da jornada, vamos explorar essa outra rota aqui, ela é curtinha, mas tem os treinadores para enfrentar tá aqui, tem um lugar que ali eu dei sorte, olha o Arturo que bacana, ah, ali eu dei sorte de achar um, uma tanguela no, no meio do nada ali na ilha 1, um. mas tem um lugar que ele é só para isso. Eu vou mostrar pra vocês nessa rota de Cinnabar, vocês vão voltar pra Pallet, no caso que é a nossa cidade de natal. Voltando aqui tem um pequeno campinho de, de mato, que ele é inacessível enquanto tu não tem o surf. Aí vamos, vamos tratando com os caras aqui enquanto isso. o vento de fogo. Nossa, durou ainda, parece que sacanagem contra o pokémon de água não é não ajuda muito beleza vamos tretar aqui com o pescadorzinho pescador de -King. Vamos fritar peixe vamos botar o raio para dar um, um ali coitado do charizard bora mais um pescadorzinho pescador de ilusões só vem a shoulder, é água e gelo é cloister, cloister ficou massa só de gelo, Dragonair nível 44. Muito bem, a Dragonair já, tá, já, já equilibrou. Só, o problema da Dragonair é que ela é fraca. Na Dragonair nível 44 é fraca. Olha ali, tanto cruel, rapaz, que massa. Ela não ajuda, literalmente. Ela não é um Pokémon que ajuda na jornada. Ah, agora batalha em dupla, beleza. Se eu usar o Vento de Fogo. Não acerta só um? Tá, vai tu mesmo mim vai ajudar ali também Aí, boa Quebrar a cara deles Charizard foi pro saco, né? Isso aí já era previsível Um dia Raichu Raichu vai usar o raio E o quebratelha Quem atacar primeiro, leva Pô, na verdade quem levou foi o Raichu Aí, Primeape nível 49 Muito bem Essa rotinha Sempre que tiver pescadores, aproveitem Eles dão um dinheirinho Os Pokémon geralmente são fracos É um bando de peixe, né? E o Sea dá bastante experiência, cada um dá 500, na verdade ele dá mil e pouco, né? É que a minha Dragonair tá roubando a experiência deles. A Magikarp também, vamos te contar, né? O treinador de Magikarp pode, pode ter 120 Magikarp, ele, te ele só te ganha ali, porque ele ia acabar o ataque dos teus pokémon, só isso. Magic para nível 27 é a mesma coisa que um Mewtwo nível 1 Acho que Mewtwo nível 1 dá mais dano Aqui, ó, essa graminha aqui, ó Ela só tem Tangela, só Ela é pra vocês capturarem Aqui essa é esse pequeno fragmento de, de grama Do lado da Cidade de Palette, ó aqui, aqui é minha casa? Ó, dormi, viu? <risos> Daí não precisa passar no centro do Pokémon É, não acerta a porta Aí Agora o que a gente vai fazer? Eu vou, eu vou caminhando Não preciso fazer nenhuma, nenhum voar, nenhum cavar, nem nada, e pokémon tudo nível 4 em diante, vamos fazer mais um centro pokémon, né, para garantir, aqui tem, tem um, um, um gordinho, acho que ele ensina um ataque porcaria, mas vamos dar uma olhada, ele ensinar o comedor de sonhos, ah não, vai tomar banho, vamos enfrentar agora o nosso rival do mal, vamos dizer assim, que é o Giovanni, o líder da equipe Rocket. Vamos debolhar esse ginásio de uma vez aqui Olha o Taurus rapaz, a Taurus eu curti Vai ficar, estando, estaremos apto para a liga Aí, muito pokémon do tipo lutador e Pedra e terra Que é o que nos interessa aqui É ganhar desses loucos tudo Aqui tem muita gente para pegar experiência Pena que a gente não pode enfrentar eles de novo No início, ó, né, esses treinadorinhos Charizard ainda dá alguma coisa depois ferrou porque o Charizard ele tem extrema desvantagem contra terra e pedra. Né? Ele é fogo e voador. Sunslash. Nossa achamos ainda é um ataque bem roubado. E Nidorino, que é um Pokémon um básico. Middle King. Bacana! Vento de fogo. Bastante dinheirinho também. Reparem que a nossa caixa vai, vai melhorando. Aí vamos enfrentar todo mundo. Esse ginásio é essencial para pegar certa experiência. A Graveler rapaz, muito bacana. A Onyx né, a gente já tem, já enfrentou, e a Graveler de novo. Ficou meio estranha a Graveler, né? Parece que ela tá uma empregadinha suja de... <risos> com um vestido sujo de barro, mas tudo bem. Bora, vamos detonar esse Machop também. Agora o Machoke, que é um Machop um pouquinho maiorzinho. Eu queria, ver, eu queria ver se alguém aqui tem uma Machamp. Acho que não tem, né? Vai acabar os lançar-chamas do Charizard. O bom que aqui cada um dos treinadorzinho básicos tem tem seus 4 5 pokémon né? Marowak, vou botar o vapor a lutar que Ele é essencial nesse ginásio Aí. Nossa, a Lidolkin é muito bonita rapaz, gostei Aí, Acho que já foi todo mundo né Aí, Agora vai... Ih rapaz, não reparei contra quem era Ah, Machop Machoke, o Raichu da conta. E já era Acho que já foi todo mundo. aí, viu? Só dar aquela recuperada básica no nosso Charizard. Vamos enfrentar o líder Giovanni. A partir... Opa! Passei do ginásio. Depois, pessoal, tudo é Liga. Liga Pokémon. Vamos enfrentar o nosso rival. Opa! Ah, peraí que eu me tranquei. <risos> Fazer por aqui, ó. Agora que eu já enfrentei ele que eu consigo passar. Aí, Giovanni, só vem. O High Horn tá só esperando. Primeiro já foi. Ele é de pedra e terra, mas o Charizard tá muito roubado. Foda do dragão. Foi o dragão é aquele ataque que só tira 40 de dano, né? Então já era. Vou botar um high Horn. vamos pegar o vapor para dar experiência pra ele. Aí, 47, armadura ácida. Não, não derreta, é não. Isso aumenta bastante a nossa defesa. Dug Dugtrio é mais ágil que o Vaporeon, mas foi pro saco. Nido Queen, muito forte. Nido King, ficou bacana. Ficou um casal bacana o Nido. o oh, Dragonair, quer aprender? Salvaguarda? Não. Olha, ah, era. <risos> foi tão fácil que até me surpreende. ganhamos 10 mil, TM e o Giovanni. Deu terremoto pra gente, que é um ataque muito bom, e agora ele vai vazar. Ele vai sumir da equipe Rocket, e nós vamos sumir da gameplay. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Encerramos uh, mais uma etapa, terminamos as missãozinhas finais da Tree Island, e o ginásio de Veridiana. Próximo, vamos rota a Liga Pokémon. Já falei demais, pessoal. Se inscreva no canal, e até a próxima.